o DJ pra fazer diferente, botar a chapa quente pra gente dançar, e diz que é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar, se ela dança pela balança nesse no doce encanto que Esse lance vai virar romance A gente vai namorar Ela só pensa em ver. Tá quente pra gente dançar Me diz que é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Cela das lindas Balançando balas Nesse doce encanto Que me faz cantar e Quando eu te vejo Desperto o desejo Lembro do seu beijo e não posso sonhar pensar